Para você aí de casa, começa agora mais uma edição do RF News. Veja os destaques desta sexta-feira, 14 de junho. Os manifestantes em Campinas andaram com cartazes pelas ruas centrais e seguiram até o Largo do Rosário, onde aconteceu a concentração principal. O acesso à cidade pela rodovia Anhanguera. Olha, no... agora sim, vamos acompanhar os destaques desta sexta-feira. Na edição de hoje, você vai ver como foi a sexta-feira com greve geral nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal. No interior de São Paulo, manifestantes também saíram às ruas. Tem jornalismo cidadão e a reclamação de uma moradora de Jundiaí. Esta obra deveria ser entregue em 2018, mas até agora, nada de ser concluída. Como foi o depoimento do Neymar em São Paulo. E sexta-feira é dia de agenda cultural e eu mostro os destaques para você daqui a pouco. Estas e outras notícias agora no RF News. E começamos essa edição. Os manifestantes protestaram contra o governo que anunciou recentemente cortes na educação e as mudanças da Previdência. Vamos fazer um giro começando por Campinas. Os manifestantes em Campinas andaram com cartazes pelas ruas centrais e seguiram até o Largo do Rosário, onde aconteceu a concentração principal. O acesso à cidade pela rodovia Ianguera, no conhecido Trevo da Bosch, foi interditado com pneus queimados. Houve lentidão no trânsito até os bombeiros apagarem as chamas. Em Barão Geraldo, estudantes tomaram parte da via e com tambores também protestaram contra o corte de verbas na área da educação. Bom, e um telespectador que estava passando por Campinas, pela rodovia Ianguera, também nos enviou um registro. O Éder nos mandou essa imagem mostrando o congestionamento sentido interior capital. A via contrária estava livre e sem bloqueios. E na região também teve manifestos, viu? Vamos começar por Indaiatuba, onde funcionários da Toyota cruzaram os braços nas primeiras horas do dia.